E aí o terceiro cabaré de novo, a participação O Celso e a Rosana. Celso e Rosana Eles fizeram a recepção da galera Sim, e o Celso fez também o. Uma... E aí depois vai ter a intervenção do Celso é. O Heavy ali, na porta, Quando indo escrever, escrever... Na, na lousa que estava tendo o cabaré A Rosana e o Celso ali fazendo a recepção da galera Brincando com quem passava isso aí foi no final de 2018 Então as pessoas devem estar falando Poxa, as pessoas na rua sem máscara? Naquela época a gente não tinha nem tinha que não se preocupar Não máscara ainda Nem precisava se preocupar com isso né? Só faltava dois anos para as máscaras é. é hoje? Boa A gente usou bastante essa foto de divulgação Sim. No, no, tanto no próximo cabaré né? Para avisar que Era hoje boa aqui a espada de fogo do Celso ah a intervenção dele né ah a intervenção que dele. aí ele fez uma intervenção antes do cabaré onde ele acendia uma espada de fogo e as pessoas tinham que tentar apagar isso ah Beatriz o, o sobrenome dela é Evrard Evrard e lembra o meu nome né meu nome não o nome não não não posso falar isso né é, é o, o, o um cara aí que chama Evald né é. não vou dizer que sou eu não posso né mas é, eu sou o Mr. Dude Tem um cara aí, super gente boa é. Que o nome dele é Ewald. E essa é Beatriz Evrard Ela fez um número de roda Para Para o Proac é. Então foi no Proac Ela fez o um número, eu apresentando ela lá no dia Muito legal E esse daí foi mais enxuto De artistas, né? É. Mas ó, Heavy, Marilda, figurinhas carimbadas Conrado ali do lado direito que também participou Bastante e a Nina Guzzo Que fazia parte da colaboradora também Eu não falei ainda né? Mas o projeto do Cabarém Comum Foi o meu projeto da colaboradora De 2018 A Marilda O rev e a Nina Guzzo Também estavam nessa mesma colaboradora Que eu participei é. E o Conrado participando aí Figurinha carimbada também dos outros E eu e a Marilda Lembrar que esse teto aí Com esses EVAs Toda essa estrutura do teto Que TNT. tá lá até hoje Foi feito com TNT Foi feita com a ajuda do Daniel Dos gt tractanas é. Na época nem existia gt tractanas Mas o Daniel Com todo o carinho dele Ajudou a gente a montar essa estrutura para a gente colocar esses TNTs aí Muito legal E aí Marilda? Ela me imitando ali, ó, fazendo a Carinha de, de Mr. Dudes e eu desconfiado Olha ela ali, me sacaneando. <risos> Muito legal Aí ah, era o aquecimento de palmas Sim. Que ela foi aquecendo junto com o público Alto. Ela com as minhas claves Ah, a filhinha da Maguinha. Fazendo equilíbrio Na época a gente podia chamar as pessoas pro palco Sem se preocupar Dar a mão ali, ó, sem passar o polgel Agora volta Em breve, em breve Em breve ah, Nina Gozo. Elas estavam de popstar, né? No Isso, número deles, tá que eram um dois popstar. Pop fazendo selfie. Se divertiram muito esse dia. Todo mundo. Essa estrutura do palco era bem legal, né? A gente punha uma lateral dos dois lados pra dar um, uma cor também. E esses TNTs caindo davam um dinamismo. Teve até estrelinha de fogo ali, ó. É. Ah, a pessoalzinho lá no público... A Beatriz, a Magui Simone, é, Simone e, e lá atrás o pessoal dos nosso Nosotros. Nosotros, Cervejaria Artesanal Anarquista Isso Boa. Eles estiveram participando do nosso cabaré Aliás, cerveja boa E, e eles, eu não, não tenho bebido ultimamente Estou sem beber faz um tempo eu Mas eles participavam dos cabarés. Nessa época eu nem, nem bebia Mas era bem legal que eles vinham participar do cabaré, assistiam com a gente e ainda vendiam a cerveja Sim. artesanal deles. Muito legal. Aí de novo, ó, Nina e o Conrado, no número deles o de O número Popstar. deles foi longo porque era, tinha vários quadros do mesmo número. Lembro, verdade. Depois o Heavy, fazendo contato aí, né? Sim. Bola de contato. E o Conrado os filhinhos dele que estavam no palco, chegaram no palco também no final? A filha e é o filho. filho é o filho. E aí, olha meus pais ali na frente Da ladinha esquerda Boa, o pessoal que veio assistir o terceiro E o Heavy ali plantando aquela bananeira clássica Até eu fui ali no meio Olha ali, ó. eu e a Marilda Muito E o legal. Conrado O Conrado também E esse aí foi o último do terceiro cabaré E vamos para o quarto cabaré São poucas fotos, mas a gente já vai falar sobre isso ah, esse aqui? A Luana Luana Beniz Fazendo um número... número de bambolê um jambolê com umas flores Era muito legal Foi muito tocante esse número também Muito legal E aí todo mundo do último cabaré Lembra que eu tinha falado que o Yuri tinha participado? Sim, tá ia, o segundo ali, ó, da esquerda para a direita Ele participou na plateia do segundo E gostou da proposta E quis apresentar no quarto cabaré Tem a Carolzinha ali embaixo Do coletivo Circel o Conrado, os dois com um sorrisão ali ó. Luana Eu, o Mr. Dudes, Dudes E por último ali o Marcelo Marcelo que tinha apresentado comigo Veio passar dia um final, Baixada, Os dias aqui na Baixada Nessa época Ficou lá na casa de família com a gente E ajudou Numa oficina do SESC que eu estava dando Apresentou comigo No Na Ponte do Sapo Sim não, e... gente tá só, por sinal. E muito demais, aquelas fotos ficaram demais. E tem umas reações do público daquele dia muito é, linda porque também. Nessa época, era essa, a, a parte que eu fazia é pegar um pouco o espetáculo, mas também pegar o público. Sim. E aí vocês conseguem ver no meu Instagram lá. Vamos ver se não aparecer na tela, é arroba o Mr. que tem muita foto que o se tirou. E aí a última foto do cabaré. Tá aí Marcelão também, ali, ó, com o número dele do. Era o açougueiro assassino, né? Era o um malabarista açougueiro. Malabarista açougueiro. Foi bem, foi bem da hora. Canibal, talvez? <risos> não sei, tem sangue todo lado. É, né? não, tem até sangue na boca. Eu tô Isso. Vendo bem. Isso aí foi quando a gente fez lá na Vila Criativa. Foi bem legal esse. É, menos é, a iluminação. Esse... E aí é a questão que a gente vai falar. A gente pode ver que a iluminação não estava tão boa Porque o espaço era muito grande E a iluminação que a gente tinha Não tinha local para colocar ela Para iluminar exatamente. direito E a iluminação local é esses luzes de neon Que não servem para Dá ter... até para ver o reflexo lá no fundo da luz ah, lá do, Na janela da luz do teto E não era uma luz muito boa Mas felizmente com a ajuda agora Do Territórios Comuns né? Circuito Territórios Comuns Que o Cabaret está fazendo parte Junto com o Coletivo Marcha a gente conseguiu um apoio Então a gente conseguiu Iluminar, Iluminação Conseguiu mais coisas de cenário Mais coisas de figurino para trazer o que vocês vão ver ainda hoje No cabaré, cabaré. Então, o Quinto cabaré Quinto cabaré em comum Dessa vez a versão dando close no cabaré é em comum Você está fazendo o quinto cabaré No ano que o Procomum festeja o seu quinto ano de existência Que maravilha E que venham muitos mais Esse é o quinto e vocês não vêem muito mais.